Olá, meu amigo ou minha amiga, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais uma aula de Ciências da Natureza. E nessa aula nós vamos conversar sobre os efeitos da radiação solar na pele humana. E nessa primeira parte eu vou conversar com você sobre o suor e a insolação. Mas antes de falar sobre isso, é importante a gente conversar sobre o sol. Você sabe o que é o sol? O sol é a nossa estrela e, todo dia pela manhã, nós observamos ele nascer e permanecer em nosso céu visível por quase 12 horas. Claro, esse tempo depende de algumas coisas, como, por exemplo, as estações do ano e o local que você se encontra aqui em nosso planeta. Mas uma coisa super legal sobre o Sol é que ele emite luz, e é essa luz que nos permite enxergar todas as coisas ao nosso redor ao longo do dia. Mas você sabia que a luz que nos permite enxergar não é a única coisa que o Sol produz e emite? O Sol também produz e emite calor um calor que nos aquece e é um dos grandes responsáveis pela manutenção da vida aqui na Terra. Mas como que a luz e o calor vêm lá do Sol e chegam até nós aqui na Terra? Através de uma forma conhecida como radiação eletromagnética. Essa radiação emitida pelo Sol também costuma ser chamada de radiação solar. E nessa aula vamos usar apenas esse nome, tudo bem? Algo muito legal sobre a radiação solar é que ela é responsável por trazer a luz e o calor do Sol até a Terra. E aí, quando a radiação solar, que está trazendo luz e calor, atinge a nossa pele, nós podemos senti-la, já que ela aquece a nossa pele. Nós sentimos a nossa pele ficar quente. Bem, em diversos momentos isso é bom, principalmente quando a noite foi bem fria e, ao amanhecer, ficamos um pouquinho expostos ao sol para nos aquecermos. No entanto, dependendo da situação, nem sempre é bom ficar muito tempo exposto ao sol, principalmente em dias muito quentes. Como eu falei, em certos momentos, o calor que vem do sol pode trazer muitos benefícios para você. Mas se você ficar muito tempo exposto ao sol, a sua pele pode se aquecer demais e a temperatura aumentar além do que o nosso corpo suporta. Quando isso acontece, o nosso corpo tem um mecanismo muito legal para diminuir a temperatura corporal, que é conhecido como transpiração também chamado de suor. Então, para manter a temperatura do corpo ideal para o funcionamento dele, nossa pele produz e libera um líquido que contém uma grande quantidade de água. Quando isso acontece, o líquido resfria a nossa pele e, consequentemente, o nosso corpo. Seja para o nosso corpo não se aquecer demais ou quando ele já está muito aquecido, isso vai servir para que ele se livre do excesso de calor. Quando isso ocorre de forma regular, o nosso corpo se mantém com a temperatura ideal para o nosso funcionamento. Mas se a gente ficar muito tempo exposto ao sol, esse mecanismo de transpiração pode falhar. E aí nós teremos um grande problema, um problema que é conhecido como insolação. Quando a gente transpira, a gente perde água, mas não é a única coisa que a gente perde a gente também perde outros nutrientes que são importantes para o funcionamento do nosso organismo. Aí, quando a gente fica muito tempo exposto ao sol, a nossa pele vai continuar liberando suor para tentar resfriar o corpo. E, com isso, a gente acaba perdendo muitos nutrientes. Além disso, em algum momento específico, esse processo de transpiração pode falhar e não vai mais continuar resfriando o nosso corpo. O resultado disso é que a temperatura do nosso corpo vai aumentar demais até um ponto que é muito perigoso para o funcionamento do organismo. Todo esse processo é o que nós chamamos de insolação. Mas o que a gente sente quando estamos com insolação? Ou seja, quais são os sintomas desse estado? Aqui, meu amigo ou minha amiga, é legal você prestar muita atenção para não perder nenhum detalhe. Quando você tem insolação, os sintomas vão aparecendo aos pouquinhos, e os pequenos sinais são dor de cabeça, tontura, enjoo, a pele fica quente e seca, além da temperatura do corpo ficar bem alta. Agora, dependendo do tempo que você fica exposto ao sol, ainda pode ter sintomas mais graves, como a falta de ar, a palidez, o desmaio e a fraqueza muscular. Então, já sabendo de tudo isso, como você pode prevenir a insolação? Bem, a primeira coisa a fazer é não ficar muito tempo exposto ou exposta ao sol. E evitar o máximo possível ficar exposto ou exposta ao sol entre as 10 horas da manhã e as 4 horas da tarde, já que nesse período a radiação solar tem maior intensidade. Mas, além disso, use roupas leves, de cores claras e que não fiquem apertadas no corpo, já que roupas muito apertadas atrapalham o processo de transpiração. Também use protetor solar. Nunca pode faltar um protetor solar na sua pele, tudo bem? Beba muito líquido, como água, água de coco e sucos de frutas. Na verdade, a água é uma coisa que você pode beber à vontade. Consuma alimentos leves, como frutas e verduras. Tudo isso ajuda a evitar a insolação e também fará muito bem à sua saúde. Bem, meu amigo ou minha amiga, eu espero que você tenha gostado desse vídeo e entendido tudo direitinho, mas ainda não acabou. No próximo vídeo, eu vou conversar com você sobre as queimaduras que o Sol pode provocar em sua pele. Então, eu quero deixar aqui para você um grande abraço e falar que te aguardo para o próximo vídeo.